Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu tô trazendo aqui um vídeo daquela série né, de, de fundos de pregação, é, fundos para a oração, instrumental. Hoje eu tô trazendo uma ideia em Ré maior, tá? Esse menor trazendo aqui uma, uma ideia mais emocional, tá bom? Inclusive vai ser esse, né? É esse né, o título do vídeo, tá? Então, assim, eu tô trazendo aqui duas opções, tá? É, usando acordes da tonalidade Ré maior, tá? Então, eu vou fazer um começando em Ré e o outro pela relativa, que é si menor, tá bom? Antes de irmos ao tutorial, deixa o seu like aí no vídeo, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho aí para receber as notificações do canal, tá bom? E não se esqueça de olhar na descrição do vídeo os links para os meus cursos, para você poder vir aí estudar comigo e ser meu aluno. Vamos ao tutorial, então? É, eu quero mostrar aqui duas opções, tá? É, de um fundo musical mais emotivo, tá bom? É, para você usar aí na oração, na pregação, na sua igreja, tá? Então eu vou usar o piano mesmo, né? Tá? Pode ver que ele está aqui com um padzinho aí de fundo aí, né? Para ficar um negócio bem, bem legal. E o primeiro vai ser então uma sequência de ré maior, tá? Si menor, sol maior. E Lá maior, ok? Vamos ver então? dar uma olhada nele aqui então, tá? A gente tá usando aqui como base, tá? Um ré com nona, tá? E vamos começar aqui, ó. Tá, ó, bem devagarzinho para você ver, tá? Já é até um dedilhado aí para você usar aí, tá? Quando você estiver tocando suas músicas, ó, bem devagarzinho. Tá, ó, entre esses dois juntos, tá? mais uma vez, bem devagarzinho, ó. Mais uma vez. OK. Mão esquerda vai mudar, mas a direita continua igual ao si menor aqui, tá, ó. Agora o sol, tá? Mais uma vez, ó. E agora o lá, tá? Vai fazer isso aqui, ó. Vou fazer uma vez completo, tá? Sem parar. Vamos lá: ó, Ré maior, Si menor, Sol maior e Lá. Isso uma vez bem devagarzinho E aí você termina aqui, ó, para finalizar, tá? Ok, essa aqui é uma ideia para trabalhar essa ideia mais emocional, né? É bem simples de se tocar e que, que cai muito bem aí, né? No caso aqui da tonalidade de ré maior, tá? Agora eu vou pegar a relativa de ré maior, tá? Que é si menor, e vou mostrar uma outra ideia aqui também. Vamos lá? A ideia vai ser aqui, ó. Vamos pegar, então? Bom, aqui nós estamos usando Si menor, né? Lá maior. Mi com Sol sustenido. Sol maior. E Lá maior, tá? São poucos acordes, ó. Si menor. Lá. Mi com Sol sustenido. Sol. Sol. E o Lá de novo para subir, ok? A ideia é essa aqui, ó, bem devagarzinho. No Si menor você vai fazer. Ok? Vai pular. Lá. Aí vai para o Mi com Sol sostenido. Depois para o Sol maior. Depois para o Lá maior. Tá? Bem devagarzinho para vocês pegarem, vamos lá. mais uma vez e termina aqui né com isso aqui tá para quem tem mais desenvoltura você pode vir né abrindo os baixos para trazer uns graves né entendeu Então são duas ideias aqui bem legais para se usar, tá? Para trazer essa ideia mais é, de emoção, né? Então vamos colocar aqui como um fundo mais emocional, tá? Em ré maior, né? Ré maior e si menor que eu usei a relativa, tá? Os outros dois vídeos anteriores sobre fundo musical, o worship, eu falei sobre a tonalidade de dó maior e lá menor, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer em outras tonalidades também, tá? Vamos tentar fazer nas 12, né? para a gente conseguir aí deixar vocês aí com várias opções aí para se usar aí durante o culto, durante a pregação e tudo mais, tá bom? É, e se você gostou dessa ideia de fazer nas outras tonalidades, deixa o um comentário aí no vídeo, tá bom? Não se esqueça de acessar os meus sites na descrição do vídeo, tá? É, para você que não sabe ainda, né? É, eu lancei também o curso de teclado online é, por assinatura, tá? Então você pode estudar pagando mensal, tá? Como se fosse uma escola de música, tá? Sai apenas R$29,00 por mês, tá bom? É, as matrículas vão fechar, então, amanhã, tá? Eu vou estender, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou estender, então, é, as matrículas até o dia 21, até sexta-feira, tá bom? Porque eu ia encerrar as matrículas hoje, é, vou encerrar sexta-feira as matrículas, e eu só volto a abrir de novo a matrícula para mensal no mês que vem, tá bom? Aí, se você quiser conhecer mais, Acesse o link aí na descrição do vídeo, eu vou deixar tudo bonitinho separado, tá bom? Não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal e comenta aí se você quer é, mais ideias de, de fundo, de pregação, instrumental, é, em outras tonalidades, tá bom? Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo.